E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá, amiga! Olá, amigo! Fim de semana chegando, sextou com o tempo de calor, volta a aquecer. O veranico tá de volta. É, tá tudo muito quente na né? Europa pegando fogo, no Brasil começando a pegar também, em várias localidades. Muito calor, temperaturas elevadas, 30 a 31 graus amanhã, sábado, hoje 28 a 29 no litoral, interior 32 hoje, 32 no fim de semana também. No domingo, uma frente fria que está lá no sul do país sai para o Oceano Atlântico, a bolha de ar seco que está sobre o centro-sul do país... Vence a disputa e mantenha aí a sua titularidade nessa estação do inverno. Portanto, não muda nada por enquanto. A frente fria saindo para o oceano só segunda, terça-feira, deve provocar alguma alteração no litoral. Por enquanto, alegria para quem pode aproveitar o sol. Protetor solar, muito cuidado com a secura no ar que está de volta. Um abraço a todos. O do tempo!